Filhinho, é o seguinte, você assistiu a última dica de capoava? Porque eu tenho mais uma para você. Se você não assistiu, você vai assistir. Primeiro você vai assistir relação de marchas, etc. E tal. Depois você assiste aquela dica. E aí vem pra essa dica. Se você assistiu todas essas e vai tentar colocar tudo já a primeira vez que você vai andar lá, vai dar errado. Então o que, que você precisa fazer? Primeira coisa é entrar em contato com a HFW Informática, arrumar o seu computador que tá travando, o seu note. O contato está aqui. Maravilha? O meu, por exemplo, tá atrasando, vou ter que mandar lá. E... Vamos lá. Faz essa. Nosso parceiro, tá? Bom, volta aqui. Se você tentar colocar tudo isso que eu tô te explicando em prática, pela primeira vez que você vai lá, e se você nunca andou lá, vai dar errado. Então, vai por partes. Igual eu tô fazendo o vídeo, por partes. Pega um track, acerta. Sequência de marchas. Pega aquela minha volta na rara. Tem a volta na rara também. Oh, Tem que fazer um atualizado disso, mas eu vou fazer. Então eu vou fazer, o próximo eu vou fazer atualizado. Onde vai, onde vem, para onde vamos. Aí você pega lá, relação de marcha. Opa, treinou relação de marcha. Acertou um pouco o tá, traçado. Aí nós vamos pegar os dois guiazinhos que eu passei lá. Ui, ficou bom. Só que tem mais um. E sempre vai ter. Então, a primeira coisa é o seguinte, e única desse vídeo. Porque senão você começa a bater pino e eu não quero. E se escapar, terceira para quatro, você quebra o câmbio, vai o motor, aí já era. Então, ó. Você acertou a chicane agora. Resolveu a, a curva depois da ponte que é 14 com a 15, certo? Lembra lá? Não precisa mais ficar pincelando fazer aquarela, a não ser que você esteja de 300, 400 e tal. Muito bem, temos a parabólica. A curva do cotovelinho, a curva que o fotógrafo faz dinheiro, que o piloto entra no MotoGP, manda lá na hora pra Dorna falar, tá aqui ó, sou eu. O cara fala, vem pra cá agora, você tem uma vaga aqui, é essa curva aqui. Então, essa curva, o que, que a galera faz? Existe um, uma assombração aqui que é um outro cone, ele fica aqui desse lado. Eu não vou arriscar a TV porque eu não sou xarope. Ele fica aqui, ó. assim, eu colocá-lo aqui. Também não sei para quê. Sim, para você usar como referência, visão periférica, ele passa aqui assim, a hora que você sumiu, já vem trazendo. Por quê? Essa curva aqui, ela tem duas zebras: essa zebra aqui e essa zebra aqui. Você fecha na última zebra, onde tem um conezinho aqui, você fecha. E mantém, quando você fechar aqui, para sair e esparramar na 10 e já ficar aqui nessa zebra aqui, ó. Você já fica aqui. A galera faz o quê? Fecha aqui, vem para cá e aí faz um S para cá. Não, a hora que você vem aberto aqui, ó, você vem aberto... Fecha na segunda, vai sair espalhado automático. Você vai sair espalhado aqui, já mantém aqui para 10, ó. Já mantém, cai direto aqui, dá um, um, um gásinho, para daí sim você frear apontar na 11. Então aqui você, quando sair dessa curva, você não puxa para cá e fecha aqui de novo. Você já mantém esse aqui e cai para cá, entendeu? Bom, só que aí, o que, que a galera faz aqui? Faz o um pincel, porque tem um cone aqui, então primeiro que a galera na 8, não sai mordendo essa zebra aqui, que é importantíssimo. Por quê? Você não consegue dar um gás máximo aqui. E aqui tem muita gente que toma high side e se machuca. Por quê? Porque dar tudo ou nada nessa situação é lona. Então o que, que você faz? Você mantém o gás aqui, mantém esse gás, certo? A hora que você passa um pouquinho, que você consegue enxergar essa parte da pista, não a zebra, essa parte, aí você dá um gás... E deixa ele espalhar até essa zebra aqui, ó. A galera não vem até essa zebra, fica no meio, fica aqui, fica contornando pra caraco aqui, perde tempo. Então espalha pra cá. E aí você vem meia pista também. Não precisa vir até o cone para fechar. Vem meia pista, dá um gásinho. Tem uma, a faixa aqui branca, ela fica um pouco mais grossa. Acabou a faixa grossa, guarda no freio, passa um pouco de distância dessa zebra, fecha nessa aqui, vem para cá, mantém aqui e vai embora. Como esse onboard aqui, que eu vou te demonstrar no exemplo. Valendo aqui, estamos na 8, certo? Ó, entrando na oito, que é direitinho, ó. Ó, mantém. Ó o acelerador mantido, ó. Fica pertinho. Aí aqui você estica, ó. Estica até a zebra, ó. Ó a zebra aqui, ó. A galera não vem aqui, fica aqui e aqui, ó. Tá vendo esse cone aqui, ó? Aí a galera acha que tem que ir até ele. Bem a pista, time. Isso aqui, ó. É só para servir de referência, porque quando ele sumiu, tá no freio aqui, entra e vai embora. Repara aqui, ó, que tem a zebra que ela fica mais... Bom, mas peraí, vamos lá. Ó, eu voltei aqui de novo, porque se liga como é importante, tá mais plano para você acelerar. Senão, ó, ó... Viu que tem a... Essa bambeara que dá, é aquele risco que tem entre a zebra... Então, essa, essa, esse desnível de asfalto faz isso aí. Por isso que você tem que, quando já tá me um, chegando um pouquinho mais, acelerar em direção a essa zebra. Que daí a moto tá mais em pé. para você não tomar o high side, que aqui tem muita gente que cai com high side, tá? Bom, foi até a zebra. Ó o outro, ele passou. Ó, passa longe da segunda zebra. Fecha na segunda, ó, Passa longe da primeira zebra. E fecha na segunda, igual eu fiz aqui. Tá? E aí, ó, já deixa espalhar e já mantém aqui, ó. Deu para entender mais ou menos? Muito bem, a apresentação da 8, como poderá ir lá, deve chegar perto para sair forte e se si a nuvem. Tá? Bom, você entendeu, né, filho? Então fica fazendo aqui na 8, sai nessa zebra aqui, não vem até esse cone que está aqui. Meio, passa longe da, da primeira zebra, fecha na segunda e já mantém para cá. Tem um cone aqui que eu também não sei o que está fazendo. O que, que eu quero dizer com isso, senhores? Às vezes, por que essas dicas importantes? Porque eu também fazia isso, a gente fica se matando na pista, vai pra lá, vem pra cá, tal, não sei o que. E essa aqui, inclusive, eu tô falando tanto para 600 mil, inclusive R3, Ninja, todas as modos. Aqui você não precisa fazer esse pincel para vir pra lá e pra cá, porque você sai em velocidade. Então mesmo assim pequenininha, você não precisa mais para fazer essa transição. Aliás, aqui talvez seja um negócio que você só encosta e entra. Porque na curva da vitória, por exemplo, esse aqui tem, tem, tem filho que nem encosta no freio, que já chuta uma marcha e entra. Então aqui, vocês aumentam a pista, fazem mais, se matam mais, aí falam: Meu, puta, andei forte, para pra cara da velha, e o tempo não vem. Não vem porque você está fazendo dois capoava no lugar de um. Entendeu? Então, é, existem cones e cones. Se baseiem nos cones que estão dentro da curva. Nos cones que estão fora, usem eles como referência de sumiu, ataca. Por quê? Como eu sempre falo nos meus vídeos, a principal referência é a zebra. Onde a zebra está é onde você deve estar. E com esse cone que você vai buscar lá, você não sai nessa zebra aqui na 8, porque você, fica já, ficando aqui, você já fica aqui fora. E aqui você também não entra nessa zebra direito porque você quer buscar esse cone que está aqui. Então não precisa fazer isso. Esse cone serve como sumiu e entrei. Mas você não precisa estar tá aqui do lado dele, você pode estar tá aqui no meio da pista. Faça a pista menor que o tempo vai vir. Então mais uma dica para você de capoava. E se você quer mais uma dica, me fala aqui embaixo, que eu trago mais uma dica. Aí aos poucos, a gente vai desvendando esse quebra-cabeça de Sim? Perfeito. Beleza? A inscrição, o sininho e o like. Ok? Grazie tutti. Tchau. E na verdade o tchau é oi, né? E... E oi deve ser tchau. Você viu que eu sou um italiano nervoso, né? Sei tudo. Anche io, grazie.